Nós cantamos pras crianças Acreditamos nas crianças Nos cuidados com as crianças No futuro das crianças Mas nada aconteceria se não fossem os amigos Dia a dia educar, a trabalhar Nós cantamos a alegria O mundo da poesia mas contamos com parceiros Nos cantos do Brasil inteiro Professoras, professores Que colheram nossas flores Obrigado pela escolha Pela consideração Sem vocês nossa palavra Não seria cantada, não Coro docente, muito obrigado Muito obrigado a cada um Estamos juntos muito obrigado. muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A vocês, muito obrigada